Salve salve rapaziada, começando mais um vídeo para vocês, hoje eu vou ensinar vocês a aumentar o FPS no, no PUBG Mobile da, do emulador da Tencent. Vocês vão abrir o emulador, vão em configurações, motor, aqui rapaziada é o seguinte, se o DirectX de vocês forem do 11 para cima, vocês vão colocar em DirectX+. Se for uh, DirectX10, vocês vão deixar normal aqui, ó, DirectX normal, beleza? Ou... Vocês podem colocar em modo inteligente, beleza? No meu caso, eu vou deixar DirectX, e pronto. Aqui, vocês vão colocar cachê de renderização, reforçar o cachê e renderização de otimização. Vocês vão ativar esses três, beleza? Aqui é o serrilhado, vocês vão fechar, rapaziada. Isso aqui que eu estou mostrando para que tem o PC fraco, hein? Mano? Vamos deixar em fechar. Memória: se vocês tiverem 8 GB, vocês podem 8 GB para cima, vocês podem deixar. 4 GB de memória RAM. No meu caso eu tenho 8 GB, só que eu vou deixar 2. Não sei por que, para mim ficou melhor assim. Processador. Aqui é os núcleos, beleza? No meu caso eu tenho 8, eu vou deixar, no meu caso tenho 4, vou deixar 4. Se tiver acima disso, deixa um 8, beleza? Resolução, eu recomendo deixar a resolução, resolução padrão, beleza? Em DPI, é... eu recomendo vocês deixarem em 120, beleza? 120. Aqui em jogo, a resolução, se eu colocar 720, Qualidade de exibição automática Vamos clicar em salvar, beleza Vocês vão fechar e abrir novamente No meu caso já estava salvo E vão abrir o jogo Rapaziada, já abriu o jogo aqui, beleza vou em configurações Em básico para quem joga em primeira pessoa Vocês vão descendo aqui e vão Aqui ó, visão da câmera de primeira pessoa Vocês vão colocar em 103 Vocês vão aumentar Colocar em 103, beleza Em gráficos Gráficos Vocês vão colocar balanceado Taxa de quadros Aqui está o segredo Vocês vão colocar em extremo, beleza Extremo e aqui rapaziada, aqui ó, estilo, você deixar no clássico, tá? Que é o padrão. Aqui é o serrilhado, vou deixar desativado. E autoajuste, vou deixar ativado, beleza? E vamos lá, o que eu vou mostrar pra vocês? Vocês vão iniciar o jogo. Vou esperar parear aqui. O maior segredo está dentro do jogo, da partida. Deixa eu cancelar aqui e voltar novamente entramos, entramos aqui na sala simplesmente vocês vão fazer o que tá vendo aqui ó o áudio aqui vocês vão desativar simplesmente vocês vão ver ni nitidamente que o fps vai aumentar beleza e o microfone também vocês vão desabilitar é isso é só isso só isso só isso não tem como mostrar pra vocês aqui quando o fps aumenta por causa que o meu fps é limitado por fazer a gravação beleza? mas é isso pode fazer o que vai funcionar